Vinheta de abertura TV Minicom Apresentadora Andréa Xavier O governo Xavier. decidiu desonerar o setor Máquina a Máquina para estimular o crescimento dessa área. Mas você sabe o que é a operação Máquina a Máquina? A resposta está na reportagem de Celina Paiva. Na tela, o mapa do Distrito Federal. Cada ponto verde indica um lugar que está consumindo eletricidade neste momento. A leitura do gasto de energia é feita em tempo real, sem que uma equipe da Companhia Energética de Brasília, a SEB, precise ir até o consumidor. O trabalho é feito apenas entre máquinas. Este dispositivo manda informações diretamente para a central da empresa. E Engenheiro da eletrônico a da SEB, José Flávio tem um acesso Teixeira. Mais rápido, ou seja, eu disponibilizo um acesso remoto, sem intervenção humana e sem aquele leiturista que poderia registrar uma leitura errada e prejudicar talvez o consumo ou a receita do consumo fornecido pela unidade consumidora. A leitura do gasto de energia pela SEB, sem ter que ir até a casa do consumidor, é apenas um exemplo dessa tecnologia máquina a máquina. Dispositivos como esse são usados em áreas como transporte, agricultura e até pela defesa civil. Ao ver o potencial desse novo ramo da economia, o governo federal decidiu estimular o crescimento e reduzir tarifas do setor. A mudança veio neste decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no Diário Oficial da União. A redução foi de duas taxas. Primeiro, a de fiscalização de instalação, que vai de quase R$ 27 reais para pouco mais de R$ 5. Reais. A outra a taxa de fiscalização de funcionamento passa de aproximadamente R$ 9 reais para R$ 1,89. Diretor está, de Banda Larga, na verdade, Arthur Cor removendo uma barreira para o crescimento dessa, dessa, dessa, desse setor, desse subsetor que tem na verdade uma importância transversal para a economia brasileira. Com a redução de taxas, o governo espera um crescimento de 33% do setor máquina-máquina máquina até 2016. Teve essa percepção do governo federal de redução tributária, porque se observou que a perda tributária não ia ser significativa, especialmente em função da, da incipiência. Do setor no Brasil. E com essa redução, a gente espera que o Brasil retome aí esse, o crescimento na área do, das comunicações máquina a máquina e galgue aí o espaço que hoje é ocupado exclusivamente por países desenvolvidos. O decreto também cria uma Câmara de Gestão um grupo que vai acompanhar o desenvolvimento dos sistemas máquina a máquina. Vinheta de Encerramento TV Minicom.